Olá consulentes, sejam todos muito bem-vindos ao canal e hoje vamos trazer aqui uma mensagem para o signo de Capricórnio. Então vamos lá, vamos saber como está o momento de Capricórnio e qual mensagem precisa ser transmitida nesse momento. discipulado E vamos complementar com esse outro tarot também. Capricórnio, você pode estar passando por uma situação que no fundo você não queria passar, mas é como se fosse necessário nesse momento, porque contém aprendizados e quebra de paradigmas, preconceitos, crenças limitantes, e isso acaba sendo bom, porque expande a consciência em níveis altos, de modo que você solte as amarras do dar e receber. É aquela velha história. A ajuda vem de onde você menos imagina. Então, esteja aberto para isso. E também fazer uma análise se há pessoas te influenciando para que você não ajude os demais devido tabus ou preconceitos. E é preciso um equilíbrio, saber filtrar eu estou fazendo isso porque eu quero ou porque há influências? Isso é bom para mim ou, de certa forma, me domina? Eu estou reclamando dessas pessoas ou tentando ver o que esse momento quer me passar? O momento pede usar mais da razão, pensar com calma em tudo o que está acontecendo, para que haja as mudanças das quais você vem pensando ou gostaria de ver. Porque na vida, enquanto não captamos os sinais e aprendemos, as lições não mudam de fase e ficam se repetindo até você tomar consciência. E a carta do louco é ter esse desprendimento de... Já que não posso sair dessa situação agora, como posso torná-la mais leve? Para que as lutas dê lugar à fluidez, de modo que eu aprenda o que preciso e mude isso mais rápido. Só que será pelo caminho de menor resistência, tornando esse momento mais prazeroso.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 Luz. Você é a luz e todo o esplendor da sabedoria divina resplandece em seu ser. A luz que está em você guiará a sua jornada. Então, confia no que está acontecendo nesse momento. Confia na sua luz interior que é conectada com a luz divina. Tá bom? Gratidão.